por hora. Estamos aqui e alcançaremos a estação Equinócio dentro de mais ou menos duas semanas. Esta semana a Lua voltou a se juntar ao eixo Terra-Sol. Era Lua Nova e houve um eclipse solar. A Lua tem uma sombra que se projeta no espaço e que todo mês passa rente à Terra, bem acima ou abaixo dela. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa então acima ou abaixo da Terra. Mas duas vezes por ano a Lua chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito Sol-Lua-Terra. A sombra da Lua atinge a Terra, esconde o Sol e o eclipse solar acontece. Em pleno dia, podem-se ver as estrelas e os planetas. Para que a sombra da Lua caia certo sobre a Terra, é preciso que a Lua se coloque exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que se chama o nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Desta vez aqui, a Lua estava ligeiramente atrasada e só cobriu o Sol parcialmente. Foi um eclipse parcial. A sombra da Lua apenas roçou o polo sul da Terra... e tudo isso durante a meia-noite... visível, portanto, apenas pelos antípodas na Austrália. Felizmente, você pôde vê-lo aqui. Foi um eclipse total que permitiu verificar... a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Refletindo sobre o universo... Einstein concluiu que um corpo tão maciço como o Sol... abre um buraco no espaço-tempo... E esse buraco deveria, teoricamente, desviar a luz, como no golfe, onde o buraco desvia a bola. Devido a um eclipse total, em 1919, a estrela Taurus-Beta se encontrava quase no mesmo eixo que o Sol, um pouco à direita, mas é claro, infinitamente mais longe. A estrela estava sendo esperada aqui, mas apareceu aqui, deslocada do Sol. A luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol, mas a massa do Sol desvia essa luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, enquanto na verdade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. E quando não é o Sol, mas as galáxias inteiras que fazem buracos no espaço-tempo, esses buracos podem ficar como abismos sem fundo que engolem tudo, inclusive a luz. É por isso que os chamamos os buracos negros. A Lua gira em torno da Terra em uma órbita ligeiramente inclinada. Cinco vezes, sua sombra passa acima ou abaixo da Terra. Na sexta vez, a Lua passa entre o Sol e a Terra. Sua sombra cai sobre a Terra. A cada sexta volta da Lua, portanto, a cada seis meses, ocorre em algum lugar da Terra um eclipse do Sol. Mas a zona onde o eclipse é total compreende apenas um lugar estreito de 200 quilômetros. Por isso, é preciso ter muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Mas em duas semanas você poderá ver um eclipse da Lua. É mais fácil. Em duas semanas... A Lua que estava no alinhamento Sol-Terra vai estar no mesmo alinhamento do lado oposto ao Sol. A Lua vai mergulhar no enorme cone de sombra da Terra. Será o eclipse lunar. A Terra é quatro vezes maior que a Lua. Sua sombra é quatro vezes maior. Toda a Lua estará imergida nessa sombra e a Lua levará duas horas para atravessá-la. Todos que estiverem no lado noite da Terra poderão então ver o eclipse lunar. Na Europa será na noite de terça-feira, dia 16 de setembro. Por isso, não perca. Esta semana, excepcionalmente, a Lua nos levará para uma grande volta em torno dos planetas. Graças a ela, poderemos toda noite ver um planeta facilmente. Primeiro Vênus, depois a Lua a cada noite se alinha com um planeta diferente. Esta noite a Lua estará à direita de Marte. Domingo ela terá ultrapassado Marte. Segunda, ela terá virado meia-lua, passará abaixo de Plutão invisível, sem telescópio, mas que nós mostraremos a você aqui. Quinta e sexta-feira, a lua passará no eixo de Netuno e Urano para chegar sábado, dois dias antes da lua cheia, em sua conjunção com Júpiter. Dentro desses dez dias, a lua vai percorrer o terço de sua órbita em torno da Terra. Visando a lua, você pode situar os diferentes planetas que se encontram na mesma direção. Mas há milhares de vezes mais afastados que a Lua. Ontem Vênus, sábado domingo Marte, segunda Plutão, quinta Netuno, sexta Urano, sábado Júpiter e Saturno quatro dias mais tarde. A Lua, encontrando os diferentes planetas, revela a geografia do Sistema Solar, começando por Vênus, que você pode ver ontem à noite, mesmo antes do pôr do Sol, sob o um pequeno crescente da Lua. Vênus é nosso vizinho mais próximo, o planeta que todos os anos mais se aproxima de nós, a 40 milhões de quilômetros, apenas o quarto da distância Terra-Sol. Vênus é nosso planeta irmão, ele é do mesmo tamanho da Terra. Metade da Terra é recoberta de nuvens. Vênus é totalmente envolvido por uma camada espessa de nuvens brancas que escondem o solo venusiano de nós permanentemente. Os radares de sondas espaciais nos permitiram visualizar o que havia sob essas nuvens. Um solo acidentado, montanhas de 10 mil metros de latitude, vulcões, ausência de água, um meio ambiente hostil muito quente. 480 graus centígrados, uma atmosfera muito densa composta de gás carbônico que exerce uma pressão 100 vezes maior do que a atmosfera da Terra. A atmosfera de Vênus gira rapidamente e provoca ventos de 300 km por hora. Sob as nuvens, Vênus gira muito lentamente e em sentido inverso. Graças à Lua, encontramos Vênus facilmente. Esta noite, a Lua passa perto de Marte, e no próximo programa, enquanto a Terra nos leva em sua órbita, a Lua nos fará visitar os outros planetas. Primeiro, o distante Plutão, invisível a olho nu, um planeta duplo, que viaja em uma órbita muito inclinada e cruza a de Netuno. Plutão é menor do que a nossa Lua. Ele é realmente um planeta ou um dos asteroides que Júpiter expulsou para o exterior do Sistema Solar? E se ele fosse uma lua de Netuno que teria fugido de seu domínio? Aliás, o planeta Netuno tem outras luas em órbitas bem estranhas. Nereide, que tem a órbita mais excêntrica do Sistema Solar, e Tritão, que se aproximando cada vez mais de Netuno... Corre o risco de se desagregar e ir reforçar seus anéis. Urano, planeta muito grande do sistema solar, está tão afastado da Terra que durante séculos acharam que fosse uma estrela. Mostraremos a você como seu movimento foi descoberto. Ele é o único planeta que gira deitado em sua órbita e parece às vezes avançar para trás. Em Urano, 42 anos de dia, 42 anos à noite. O mesmo para as estações. Não é como nossa Lua, que a cada dia fica mais iluminada pelo Sol. No próximo programa, ela ficará tão luminosa que não veremos mais coisa alguma ao seu redor, exceto Júpiter.